Finalmente chegou ao fim a muito arrastada novela de renovação contratual de Paulo Borrachinha com o UFC e o brasileiro vai fazer pelo menos mais cinco lutas com a organização. A notícia foi trazida ontem à noite em bate-papo com o Marcelo Alonso no PVT. E para ser bem franco, acho que foi a melhor decisão para todas as partes. Ah, Renato, mas você não diz que é melhor para os lutadores quando a concorrência fica fortalecida e há mais oportunidade para todos no mercado porque enfraquece pelo menos um pouco o evento líder? Com certeza, e é exatamente por isso que o Borrachinha renovou. Porque soube aproveitar o mercado que tinha, para ganhar um aumento no maior evento do mundo. Por outro lado, o cara é um lutador de MMA, a base dele é o jiu-jitsu. Por mais que eu conseguisse uma luta ou outra de boxe com celebridades, não é sustentável para o longo prazo. E o cara só tem 31 anos. Ao mesmo tempo, nenhum outro evento de MMA traria visibilidade nem parecida com o UFC. E dificilmente teria pagamento compatível, a não ser que ele vencesse uma temporada inteira na PFL. Mas é exatamente porque temos PFL, One, Bellator e Box Sem Luvas em ascensão e celebridades lutando o boxe, que Dana White aumentou a oferta para não perder um cara popular. Eu, inclusive, acho que é grande a chance do Nate Diaz não lutar em lugar algum e voltar direto pro UFC. Havia na mesa dele uma oferta para fazer duas lutas com o Jake Paul. Uma de MMA, outra de boxe. Só que morreu, porque o garoto perdeu. Nada, absolutamente nada pra ele. Fora isso, seria mais rentável do que uma trilogia, por exemplo, com Conor McGregor. Só num caso muito bizarro de um shake com Sim. dinheiro infinito, sem qualquer compromisso com viabilidade econômica, pagar pra ver ele versus Floyd Mayweather na Arábia Saudita. Não descartem também a chance do Francis enganou voltar pelo mesmo caminho. Porque se as negociações com figurões do box melarem, ninguém vai oferecer mais dinheiro do que o Dana White ofereceu. Ele pode até acabar na PFL ou no One, como já sugeriu, mas acho que aí entra muito mais o orgulho de não voltar na palavra do que a matemática. Porque como, meus amigos, esses eventos pagariam 8 milhões de dólares em um contrato, a conta não fecha. Ah, Renato, mas a PFL vai fazer pay-per-view. Ok, quantos pay-per-views eles já venderam? Quantos eles precisariam vender para pagar isso pro enganou sem quebrar? Então esse foi o melhor dos mundos pro Borrachinha. Vai ganhar mais para seguir no maior evento, ou seja num lugar onde há potencial para ganhar ainda mais. E vocês podem ter certeza absoluta que isso só funcionou porque o cara foi duro na queda, teve que recusar até a luta com o Robert Whittaker para isso. Não aceitou fazer uma luta tão importante pelo preço antigo. Foi até as últimas consequências correndo sério risco do Dana White o mandar pastar. O lance é que o preço precisa estar certo. Dana White e sua turma sempre vão tentar comprar real por centavos E eles são muito bons de negociação, por isso que o UFC está nesse patamar. É exatamente a margem de lucro gorda, que permite reinvestir no esporte, no marketing, fazer é, centro de performance, etc. Então, cabe a cada lutador defender os seus próprios interesses, negociar. É aquele velho papo, a negociação geralmente é vencida por quem se importa menos. E Borrachinha fez críticas públicas, abriu a porta para concorrentes, ao mesmo tempo em que entrega engajamento e audiência. Dana botou na balança e decidiu que valia mais soltar um cascalho do que vê-lo é, gerando engajamento para o adversário com apenas 31 anos. Foi isso que aconteceu. Essa disputa, meus amigos, nunca será equilibrada por uma mera questão de prática e repetição. O Dana White negocia diariamente com mais de 500 funcionários, enquanto cada um desses negocia uma vez a cada 5, 6, 8 lutas. Às vezes fica mais de 3 anos sem uma negociação. Sem contar que um lado tá munido por todos os números, todos os dados de audiência que você não tem acesso para usar contra eles. Tenho certeza absoluta que o Borrachinha não conseguiu exatamente o que queria, mas pelo menos foi satisfatório para tocar o barco por mais alguns anos. Agora a situação muda bastante. Se antes o UFC queria vê-lo pelas costas, saindo derrotado, humilhado de preferência, agora ele voltou a ser dos nossos. Borrachinha já adiantou que ofereceram a ele Hansa Tkimaev de cara, mas só em outubro em Abu Dhabi, aquele evento em que o Islam Mahashev vai tentar defender o cinturão dos leves. Como tá parado desde agosto de 2022, ele quer lutar antes, agora no meio do ano. Então o próximo adversário provavelmente vai ser o Sean Strickland, que está disponível. Em relação a ranking, não é a melhor opção. O brasileiro é o quinto e o americano o sétimo. Mas gosto do casamento. Porque além do novo e do belíssimo cheque com uma boa atuação... O borrachinha pode facilmente se inserir num Tyrell Eliminator, principalmente se o mantiver o cinturão do UFC 287. De repente, daria até tempo de pegar o próprio Hans Akimaeva em outubro, uma luta que seria enorme. Strickland não é de bobeira, aguenta muita porrada, tem volume de jogo alto e bastante gás, principalmente se essa for uma luta principal de Fight Night. Acho melhor pro Borrachinha tentar entrar num card principal de pay-per-view, porque três minutos com aquele maluco é melhor. E também dá para voltar mais cedo. Nesse retrato, o brasileiro é bem mais forte, começa mais acelerado e o punch pode fazer a diferença. O Strickland geralmente precisa de mais tempo para conectar. Enfim, vamos aguardar o anúncio dessa próxima luta, mas Borrachim anunciou que fica. Isso significa audiência garantida tanto para quem o vê como dos nossos quanto para quem o vê como c*** de cachorro. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da permanência de Paulo Costa no Ultimate Fighting Championship? Foi uma boa para ele? Mandou mal? Deveria procurar oportunidades em outros lugares para fazer mais grana? É legal o UFC ter mantido ele? O que você acha no geral? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa o like pro tio, por favor, pra gente engajar no menu lateral aqui no YouTube. E não percam também a última resenha aqui do canal, que foi sobre o bom menino Cyril Gani, que agora, depois de perder pro Francis Engano e pro John Jones via luta agarrada, começou a treinar luta agarrada. Olha que timing maravilhoso, né? Clica aqui que você confere toda essa situação fantástica. Um grande abraço a todos e até amanhã.